Assistiu o do... Reitmario, tem uma cena que ele fala pro ele, né, mano? Rip, rip, tipo, rip, tipo, mano? Ripa, ripa, tipo, ripa, rima, manda bala. Diz que as, essas pessoas existiam, tipo, anos 30, anos 40, que os, os negros iam animar os bairros brancos, tem toda aquela coisa de, de esconder o rosto pra, pra, impactar, pra impactar pelo talento e escolher a cor dele. Mas, basicamente, essa questão do som. Os DJs ficarem prolongando a parte do instrumental, que é chamado do breaking da música, que vai dar a possibilidade de fazer o rap, o break na, na parte que não tem um voz, A ideia da coordenação dessa cultura do Toaster, do Maritano, um e a presença da, dos caras que fazem as suas tetes foi fundamental para que tudo isso fosse chamado tipo, de legal. Um detalhe legal é que o África Mar, parece que ele ganhou um concurso de poesia ou de redação na escola. E lá ele teve contato com os caras, com uma sabedoria elevada. E a visão, e os caras deram a visão deles do que era a América. Do tipo, meu, vocês, você é negro, você veio daqui. Vocês estão pagando porque vocês estão se matando, se batendo com vocês. Vocês estão treinando daqui. Então, não dá para entender, você tem que voltar para lá e dar essa ideia dos caras, que não, a gente tem as mesmas dificuldades, moramos no mesmo lugar. E existe essa intenção de que a gente se mate, então a gente precisa ter essa consciência, e, a, e a, isso surge no quinto né e toda essa expressão artística tinha que ter um sentido, é, e ela tem muito sentido de resgatar a cultura negra, porque o sistema escola, a escola faz parte de um sistema, a igreja, a política, a polícia, a mídia, e nada disso era negro, a, a escola, a história da escola é a história do mundo branco, né? nessa história, porque eu não era nem índio e nem branco, mas eu vim, mais pô, mas eu uso calçadinhos jogo pro como com batatas fritas, frango frito, muito reto, é não sou é branco, branco. E daí, tipo, meu, tá faltando um pedaço dessa história. E a ideia do hip hop, ele vem com essa, com essa ideia de, meu, a gente não começa com a história como escravizado, a gente usa o termo escravizado é que é, ninguém nas escravo, sabe? Isso é feito por alguém de escravo. Ninguém nasce escravizado. Então, qual é a nossa história? Antes disso. Quem eram é, os nossos, nossos reinados, os nossos reis, as nossas riquezas, as nossas técnicas de extensão, a nossa arte, o Rio veio com a ideia de buscar resgatar o um passado apagado. Né? Para trazer mesmo a consciência questão do orgulho. Tipo, não é uma vergonha você ter sido escravizado, não foi você. Que que quis isso, você tem que conhecer a sua história e ter Toda essa construção fora da, da escravidão, que, que é muito grande, muito, que é muito rica, é, pouco difundida, muito apagada. Por exemplo, eu não sabia, fui saber há, sei lá, duas semanas que o